Você, que é ortodontista como eu, sabe me dizer como que a harmonização facial e ortodontia podem andar juntas? Quero falar com você sobre sorriso gengival. Quantas vezes o dente está destruído demais ou o crescimento vertical está fora do padrão? E nós pensamos o quê? Cirurgia? Intrusão? Mas muitas vezes nosso paciente não está afim de submeter a um processo cirúrgico. Nós sabemos como vai ser o pós-operatório, não é? A harmonização facial de uma forma simples pode resolver esse problema. Com o uso de diferentes materiais e técnicas, podemos resolver o problema do nosso paciente. A toxina botulínica atuando na contração muscular e o ácido alurônico fazendo um preenchimento de lábio, evitamos assim qualquer procedimento cirúrgico. Com o uso de diferentes materiais e técnicas, resolvemos o problema com o paciente na mesma consulta. Então, esse foi um dos casos onde eu pude interagir, ortodontia e harmonização facial. Espero ter te ajudado, te espero no próximo vídeo. E você que conhece algum ortodontista, marca ele nesse vídeo.